A busca. Vamos complementar nossa leitura. Tesouro, você pode estar querendo buscar no mundo a sua realização E isso envolve deixar a vida antiga para trás Não no sentido de se perder, é se lapidar É você se organizar para a vida que você quer viver Como se já estivesse nela você pode estar buscando um amor, uma pessoa que esteja alinhada com a sua nova versão, que venha somar na sua vida. Mas, antes é necessário curar o passado dentro de você. Resolver o que está pendente, por mais que você diga que esses vínculos do passado acabaram pode conter resquícios desse passado junto de você. De modo que quando você tenta seguir em frente, vem aquele sentimento de negação, que atrapalha você como uma defesa sobre novas experiências. Para isso, existe um exercício muito bom. Na imaginação, você volta na situação que te fez mal, independente de qual situação ou área da sua vida tenha acontecido isso. E refaça a cena de um jeito que seja bom para todos os envolvidos na cena. Pronto. Só uma vez, já resolve. mas Pode fazer quantas vezes você quiser. E você vai sentir a mudança conforme os dias forem passando. Essa leitura se encaixa em qualquer situação ou área da sua vida. Que você tenta a avançar, mas por algo do passado a situação não avança. Agora... Se você realmente quer alguém do passado, sente saudades, gostaria de reencontrar com essa pessoa. De ir até esse local que te gera nostalgia. É importante estar bem. Estar pleno, em uma vibe boa, para quando se encontrar com essa pessoa, você não se sinta menos ou incompleto, ou com medo de não agradar, de ser você e dar errado, porque é a sua verdade, a sua alegria e prazer de viver que vai atrair, gerando admiração. O contrário disso é que coloca tudo a perder, tá bom?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 Florescer Há algo grandioso em cada ser A verdadeira essência quer desabrochar Sem máscaras, sem culpas ou ressentimentos Quando acolhemos nossa essência E percebemos que somos merecedores O universo responde ao nosso chamado Floresça que é o que falamos na leitura, faça uma busca de dentro para fora, que você sinta bem-estar, que você se sinta bem, que o entorno te acompanha, certo? Gratidão!